Olá, tudo bem? Eu sou William Silva Hoje eu estou trazendo o tutorial da música Fidelidade Da cantora Daniele Cristina, ok? É, antes de eu continuar, lógico, né? Deixa seu like, se inscreve no canal, tá bom? E ativa o sininho aí, que aqui é a nossa missão Aqui vai ser complicada hoje, hein? Vamos lá então, introdução Vamos usar aqui Ré menor Si bemol Fá e Dó maior, ok? É, não vai ter como facilitar a introdução, tá? Então, assim, já começa por aí, né? Vamos ver a introdução, então, tá? Vai dar aqui, ó. Essa aqui é a introdução da música, tá? E agora a gente vai pegar ela. Vamos lá então. Então, o primeiro acorde aqui, ó, sobre o Ré menor, uhum. a gente vai sempre tocar é, esses tempos fortes com nota presa, tá? Vai ser essa alternância, ó. Tá? Vai fazer. Pegar aqui a, o tempo, ó. ok. De novo, bem devagar. Ó. Aí vai pro si bemol aqui ó. na mão direita. Continua a mesma coisa. Aí no fa. Você vai trocar o Ré pelo Dó. Tá vendo? E no Dó, você vai trocar o Fá pelo Mi. Tá? Vou fazer uma vez devagar aqui, porque é um pouco complicado mesmo, ó. Vou tentar explicar mais uma vez aqui, tá? Pra não ficar dúvida, ó. Vamos lá, sobre o Ré, ó. Si bemol. Aí vai vir aqui uma frase sobre a pentatônica de Ré, que vai fazer Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Dó. Repete, pentatônica de Ré literalmente, tá? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Dó, Ré. Tá? Vamos repetir para ver se eu não falei nada errado aí, tá? Ó. Então, ó. Ré, Mi... Fá, Sol, Lá, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Dó, Ré, tá? Ok? Então, a é, introdução é isso aí, tá? Não sei se você quiser fazer com as duas mãos... Aí vai, aí vai de você, tá? Eu acho mais legal assim. Ok? É, feito isso, vai dar uma descansadinha lá, aquela tempinho, aquela embaçação básica da música. E aí vai entrar no Ré menor aqui, né? Tá? Eu coloquei na cifra Ré menor, mas na música tem uma nona aqui, uma noninha aqui, né? Para variar, tá? Então faz... Ó oh, Deus de Israel... Tá, ré menor, eu sei, si bemol Que não vim, dó a esse mundo pra adorar Outro rei Eu não sei a letra da música, tá? Eu tô lendo aqui a letra é, E também não tô preocupado em me arriscar a cantar, ok? É, vamos seguir Ré menor Os leões estão rugindo, si bemol sem parar Meu louvor, dó maior incomodou a todos sol menor que são contra Lá menor ti o g no Jeová era para cair em ré menor a gente vai fazer aquela frase ó é, a todos que são contra ti o aí já vai cair no ré menor tá então só tem que dar um jeito aí de Nada vale, rá, rá, rá, rá, tá? Então, a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode. Eu caí aqui, né? Você pode cair aqui, tá? Que você vai ter que cair no Ré menor, tá? Ó. Vamos lá, ó. É, todos que são contra ti, ó Jeová. Aí você pode cair no Ré menor, nada pode intercalar, tá? Si bemol, o louvor do meu coração, Dó, dos manjares eu abro mão, Sol menor, dos palácios não quero, não, aqui vai ter um manto aqui também, ok? Então, ó, dos palácios não quero, não consigo tocar e cantar essa parte, tá? Então vai ser Sol menor, Lá menor, Dó, Ré menor Tá vendo? Então fazer Ok, até o Ré menor aqui A gente vai para o aqui como Daniel Aí vai vir agora Ré menor fez me aqui como Daniel, ré menor com baixo em dó, com os olhos focados no céu. Aqui vai entrar aqui um manto aqui, vai ser uma pulsação que vai ter que fazer, vai ficar assim, ó. Com o risco de morrer, mas o que importa é obedecer. Não, não voltar. Tá, vamos pegar essa parte aqui então. É, essa parte do com o risco de morrer. Si bemol. Com o risco de morrer, Sol menor. Mas o que importa lá é obedecer. E aí, usar a mão esquerda ou não vai ficar a critério seu, tá? Eu vou fazer aqui, ó: Lá, Sol, Fá, Mi. Aí só com a mão direita você vai fazer Ré, Dó sustenido, Si bemol. Tá? Lá, Sol. E já vai cair na corda, tá? Porque aí vai cair no... Senhor, não vou dividir... Tá? Vamos de novo, então. Ó. Com o risco de morrer, mas o que importa é obedecer. Aí vem... Senhor, tá? Tô caindo aqui, mas sei lá, se quiser cair no acorde, sim, né? Pode cair também, tá? Vai cair em Ré menor. Senhor, não vou dividir Si bemol. A minha adoração Fá. Exclusivo é Dó. O meu coração Ré menor. Vivo só pra Ti. Si bemol. Não abro mão do céu. É Fá. Até diante da morte Dó. Lá, prefiro ser Fiel. É, aí nesse Fiel, a primeira vez vai cair na intro, tá? Ok? É, e daqui vai pro nada pode intercalar, né? Nada pode intercalar. Aqui eu já passei essa parte, né? Não vou repetir. Depois que voltar tudo de novo, tá? Vai vir o... até diante da morte, né? Prefiro... É mesmo diante da morte, né? Prefiro ser fiel. Aí agora aqui vai ter um interlúdio, uma passagem aqui um pouco longa pra gente ir pra outra parte, tá bom? Esse interlúdio vai ser aqui, ó. Vamos pegar esse interlúdio, então? Vai ser, então, ó, Ré menor, Dó com Mi, Fá, Sol menor, Fá com Lá, Si bemol, Si bemol, Fá com Lá, Sol menor, e aí vai acabar num Lá com sétimo, ok? Vamos pegar essa frase do piano, então. Vai ser, ó, aberto, tá? Beleza? Então, esse aqui é o dedilhado do Ré menor. Ó. Dó com Mi. Fá. Beleza? Sol menor. Fá com Lá. Si bemol. Então, vamos de novo, bem devagarzinho, ó. Esse é o desenho do Ré menor, tá? Ó. Dó com Mi. Fá. Okay. Sol menor agora, ó. Desse jeito, ó. Fá com Lá. Si bemol. Aí agora, vai vir aqui no si bemol. Ó, si bemol. Fá com Lá. Sol menor. Aí aqui, você pode fazer assim, ó. Beleza? Vamos ver essa parte aqui. Ok? Vou fazer mais uma vez, tá? Desde o Ré menor. Ó. Beleza? Agora vai vir o Si bemol, ó. acaba aqui, tá? Então, ó. Beleza? Morre aqui. Ok? Vamos para outra parte? A outra parte vai ser... Essa aqui eu não sei cantar mesmo, tá? Porque é muito rápida. Tá, é aquele que esconde no... É ré menor. Toca um Mi. Assombrando o onipotente descansará, vai vir. Sol menor, irei do Senhor, ele é o meu Deus. Aí vai vir lá. Eu estou resmungando aqui porque eu estou com medo de errar. <risos> Continuando: Ré menor, ele me livra do laço do passarinheiro. Dó comi e da peste perniciosa. Sol menor, ele me cobre com as suas penas. E lá, e debaixo de suas asas estarei seguro, beleza? Agora vai vir Si bemol. Eu não temo espanto noturno, Sol menor. Nem seta que voe de dia, Ré menor. Nem tempestade. Já errei a letra. Nem peste que ande, gente, que letra difícil. Na escuridão, nem mortandade que é só ali a meio-dia, já errei tudo. É, sol menor. Não importa quantos caiam ao meu lado Fá com Lá Direito e esquerdo Eu sou protegido, já tô perdidinho Si bemol Se eu for fiel, eu moverei o céu Dó Ele envia anjos Para me guardar Aí agora a gente vai pro Senhor, né? É Igual, da outra parte Senhor, não vou dividir Tá? Si bemol Minha adoração, Fá Exclusivo é dó, o meu coração ré menor não vivo só pra ti, si bemol, não abro mão dos céus, fá até diante da morte, dó, lá. Vai repetir de novo, tá? É... E aí, quando for terminar, prefiro ser fiel. Termina na introdução, tá? Aí eu dou até uma erradinha aqui. Aí o finalzinho da introdução, né, que vai estar tá aqui, né? É. tá? lá dó ré menor, ok? Então, ó, vamos acabar a música, tá? Mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. Aí vem pra introdução, ó, fiel. E morre aqui tá Parará. ok bom é a música ziquinha de pegar viu tá então você tá nos pés de galinha não sabe dedilhar ainda meu foge disso aqui que é laço tá bom isso aqui já é para quem tá um pouquinho mais avançado aí tá com dúvida nas frases beleza bom e se você tá no pé de galinha e não sabe dedilhar ainda entra no link da descrição conhece meu curso tá bom que aí eu posso te ajudar lá no grupo VIP, você sendo VIP pode ter o meu suporte para poder aí desenrolar melhor essa situação aqui. Tá bom, gente? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!